Em todos esses anos trabalhando com o rodeio, eu sempre dei o melhor para os meus animais. Tanto para os meus touros campeões, como bandido, como também para os meus animais de confinamento. E por isso que aqui na fazenda não pode faltar os produtos da Nutrimais. Nutrimais oferece o que é de mais moderno em nutrição animal. Novas tecnologias em probióticos, prebióticos e leveduras. Aumentando o desempenho e a lucratividade no campo. Nutrimais, eu recomendo. Nutrimais saúde animal, confiança e qualidade sempre.